Meu Jesus crucificado, Filho da cruz de Maria, me guardai por essa noite e amanhã por todo o dia. Meu corpo não seja preso, nem meu sangue derramado, nem minha alma seja perdida. Meu Jesus crucificado, oferece esse bendito ao Senhor daquela cruz, que nos livre dos enfermos, para sempre amém Jesus. Para mim e minha equipe, ela se torna uma religião. Para mim a é tradição católica. Eu, eu canto folia de reis como devoção. A nossa folia da presqueira é, se torna a tradição de família. Cardoso Moreira. Lá em Cardoso Moreira eu cantava aí desde criança. Agora em Cabo Frio ela foi fundada nessa data, em 1965. Pelo meu tio Sebastião Margarida, com o grupo dele. Aí depois veio o meu pai e nós, aí continuamos. E eu sempre no grupo, cantando. E chegamos até aqui. Hoje eu sou um mestre. Eu tenho que estudar muito ainda, mas no momento está dando para eu e cumprir a nossa missão. agora na da nossa morte. Amém. A primeira fúria que teve com São Gustavo aqui foi minha. Foi em 1972, meu pai cantava Reis em Cardoso Moreira, eu, na época eu tinha, eu era garoto, tinha sete anos de idade e já cantava Reis. E sigo os três rei que chama-se Gaspar, Brechó e Baltazar. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita os sua glória e Na carreira de folião, eu comecei com nove anos de idade, na cidade de tal. 70, eu vim para Cabo Frio. E tinham três folhas no Praia de Siqueira, que era a folia antiga, duas folias em São Cristóvão. Então, eles me convidaram para se associar junto. Mas o termo que estava acontecendo entre aqueles grupos, eu achei que era, era diferente da minha tradição, né? Quando foi em 81, eu fundei a folia, fiz a fundação da folia. E do Arraial tinha dez folhões dessa folia. Eu, para deixar ela manter ela em Cabo Frio, junto com as outras, nesse, naquele, naquele ano, a Arraial foi se emancipou, né? Eu fui mudei, eu fui mudei junto com a folia para cá. A folia se tornou a folia do Arraial do Cabo. Ela é conhecida no norte Mineiro como a Folia do Arraial. E aí a gente vem nessa jornada aí, desde 81 até agora, 2012. É, a Folia de Reis é um dos autos que se motivam no nascimento do Deus Menino. Também faz parte do que a gente chama de teatro do acontecimento. Acho muito interessante esse termo. Porque você sabe que na Idade Média, a supremacia da, da Igreja Católica, fazia com que você tinha várias representações sobre esse tema. Né? E uma das pessoas que se aproveitou muito bem disso foi o Gil Vicente, que é o pai do teatro português. Né? Então, e esses altos chegaram no Brasil. Eles cumprem um calendário que começa no dia 24 de dezembro, que é o canto de anunciação do nascimento do Menino Deus. Aí eles começam naquele dia e a partir daí eles começam a visitar as casas e só param 2 de fevereiro. Então eles passam 24, dia 25, depois dia 6 de janeiro, que é o dia de reis, é um dia muito importante, dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião e para dia 2 de fevereiro, que é o dia de Nossa Senhora das Candeiras. Eu vou Sofreu castigo, nem mesmo foi condenado. Para ser mestre de folia tem que ter conhecimento, tem que conhecer as normas, desde o Velho Testamento, não é só uma bandeira e comprar os instrumentos, botar folia na rua e comprar o fardamento. E das nossas autoridades tem que ter consentimento. Competência e acreditar em Deus para poder ganhar a bênção. Uh, yeah. Eu levarei todas as lembranças de vocês na minha mente Com um saudoso cumprimento, mesmo que estão ausente, Que aqui chegou um poeta bomba, fabricante de repente Pra transmitir poesia, lhe digo sinceramente Me traga sabedoria meu Jesus Onipotente, a vocês eu oh, desejamos um feliz 2012. Oh Deus, poderoso Deus, tem minha mensagem sagrada. Eu sei que meus inimigos ficam doidos que eu tropeço, mas Jesus me dá a mão nas estradas que travesso. Será que acabou o dinheiro ou dia vai me pagar? Com nossa bandeira santa, que é o nosso amor sagrado. O Brasil é um país muito interessante na sua forma de conceber a religiosidade. É, repara que essas festas, elas têm um lado profano né, e tem um lado sagrado. Mas esses lados, eles não colidem, esses lados não se chocam. Por um lado tem a música, tem o teatro, até coisas corporais mesmo, né? A pessoa, naquela, naquele dia, ele vai arrumar uma namorada, ele vai se lançar mais, enfim, ele fica mais alegre. Mas, por outro lado, existe a promessa... Existe a Missa, a Romaria... Então as festas católicas elas são cercadas desses dois lados. Então há uma, uma, uma fronteira assim, quase é imperceptível. Né? Esses dois lados eles caminham juntos nessas festas. Isso você percebe em todas as festas religiosas. Principalmente nesses cultos aos santos e nessas formas populares de religiosidade que é o caso da filha de texto. Eu confio em nosso Senhor, qualquer esperança e amor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eles saem também por promessa. E normalmente essa promessa é de sete anos. Mas eles, depois dos sete anos, eles extrapolam e não, não param mais de sair. Isso é, é muito bonito. A fé que eu tenho entre meus três Reis do Oriente é o seguinte, a gente quando está uma enfermidade, que a gente chega para ele e pede com fé, que você recebe aquela benção. Então quando começar a polir, a gente joelho em frente à bandeira e agradece. Olha, acontecimento de fé, de 80 para cá, foi, foi um pedido que eu fiz aos Três Reis do Oriente, porque a minha mãe estava doente. E naquele período, do pedido que eu fiz, na fé, joelhado, pedindo pela doença dela, foi, um, foi uma coisa que me deixou muito marcante. Porque sem a fé você não consegue sobreviver, porque Deus é um só, né, não tem dois. E sem fé em Deus você não consegue. E com a fé que a gente tem na, na entidade que a gente, no trabalho que nós fazemos, Deus cooperou e a saúde dela voltou ao normal e depois desse acontecimento ela durou mais 20 anos e a gente foi uma maravilha, né. Agora a gente não sabe, a gente não vai dizer que foi a fé nos três reis, fez é em Deus as duas coisas junto, né? Se uma coisa não funciona, a outra, né? isso foi que aconteceu. Entendeu? Essa me deixou marcante e até hoje me marca muito. Eu gosto muito de folia de reis mesmo. Eu gosto, sempre fui com devoção para Três reis, né? Que o pessoal também gosta, minha família toda, meu pai, os meus filhos, os meus sobrinhos, os meus irmãos, a minha irmã também. Que a gente não vamos parar a folia de reis não entendeu para nós continuar sempre a folia de reis para não parar da esse queira. o canto praticado pela folia de reis é, é um tipo de cantoria herança do canto ibérico português e o que eles fazem é o que a gente chama de canto responsorial que é um canto de respostas então o mestre puxa o couro contra mestre responde e assim é, é, é que funciona aquela cantoria. Bendito, louvado seja a Virgem Mãe da Escandeia. Bendito, Bendito louvado folia em todos os sentidos, né? o mestre ele vai ter a preocupação de saber quais as casas serão visitadas, é, a roupa, a indumentária, a preocupação, a preocupação com a indumentária, vai, esse ano vai modificar o chapéu, eu vou continuar com a mesma camisa, né? com a mesma cor de camisa, normalmente eles mudam, então ele tem toda uma preocupação para que a folia saia de uma maneira... É bacana sair na rua, ser admirada, né? ele é o mestre, ele que comanda aquilo tudo. O contramestre está ligado mais à questão do próprio canto, como eu coloquei. Aí você tem o dono da folia, que a gente fala dono da folia, é uma parte mais burocrática da folia. É aquele que vai fazer o um contato com o delegado, ele vai pegar uma autorização para a folia cantar. As profecias já são os versos tirados da Bíblia, que o mestre fala durante a, a sua encenação, principalmente dentro da casa né, que ele visita ele faz. Como se conhece que o mestre é bom? Quando o mestre tem todo um conhecimento dessas profecias. Né? Aqui em Cabo Frio, aqueles mestres mais experientes gostam até de provocar. Né? Ah, mas fulano não sabe as profecias, há brigas entre eles, porque esse mais experiente é capaz, inclusive, de fazer versos, né? quando o outro às vezes nem sabe os versos, então é muito interessante. O grupo de folha de reis, componente de folha de reis, são isso que eu falei para vocês, são seis cantadores, são cinco batedores, um sanfoneiro, um, um carregador de bandeira, que é o bandeireiro, e um violão, um instrumento de corda, e o palhaço, então são 15. 15 pessoas, mas na realidade seria, teria que ser 12, mas não tem como você cantar e tocar sanfona, no caso. Não tem como você cantar, o violão você até toca. Porque o certo era isso, porque a folia de reis representa os 12 após de Cristo. Olha, o caso é o seguinte, quem, quem trouxe essa folia de reis para aqui foi o finado do meu pai, que é o Sebastião Margarida. Eu aprendi a tocar a folia de reis com ele assim. Eu vou contar o que aconteceu. Eu subi lá em cima, no alto do morro. Eu, eu cortei uma, uma, uma, um coco de ri e cortei um, um tipo, isso que está aqui, um fole de cordião. E fiz 24, baixos, 24 paletas aqui e fiz os oito aqui. Então nessa época era uma 8 baixo. Então conforme ele puxava lá, eu, eu puxava aqui. Você está entendendo? Por isso que eu aprendi a tocar a folia de reis com ele. Mas que ele ensinava a gente, não. Aí você tem o Alferes da Bandeira. O Alferes da Bandeira é um personagem importantíssimo a bandeira, ela representa para a folia o que a estrela guia representou para os magos. É como se ela guiasse a folia. E o outro personagem é o palhaço. Ele tem uma importância muito grande na folia de reis, porque ele faz uma parte profana que é muito admirada. É a parte teatral da folia. Ele dança, ele fala versos, né? Isso interessa demais ao então é, é todo um lado teatral que, talvez sem ele, a folia não teria essa força que tem. Mas deixa eu levar a nota aqui na mão da morena. Mas toma aí, Valerinha. Pede a sua mãe aí, garoto, pra liberar um trocado. <risos> Puxa a sala de palma que Juninha é chapa quente. Vai aí, meu folha. O na folha de rei é o seguinte, ele representa o soldado do rei Herodes. Quando os três reis do oriente vieram para adorar Jesus, o nosso rei, né, passaram no palácio de Herodes, falando, a gente está indo para visitar uma comitiva e vai nascer o rei dos judeus, Jesus. Aí Herodes falou, não, o rei aqui sou eu, não existe outro rei. Ele mandou dois soldados que acompanhassem ele, mas para ver onde era que ele também adorar o menino que tinha nascido, que seria Jesus. Só que Herodes queria que eles fossem lá, quando descobrisse a criança, matasse a criança. Aí os soldados foram, mas quando chegaram lá, viram que era Jesus, o rei dos reis, eles que não fizeram o trabalho que foi, foi ordenado pelo rei Herodes, eles tamparam o rosto e saíram brincando, entendeu? Então, onde entrou a, a, o palhaço a folha de reis? E eu tenho muita fé, cara, e tenho, entendeu? Quando eu coloco aquela farda, eu, eu, eu, eu mudo completamente. Mais no um perfume das flores! No cantar dos passarinhos, na vaidade dos homens. Não quero fazer meu ninho que Maria concebeu? São José despertar. Chamou a Virgem Maria, e saíram ela... Não pode andar na frente da bandeira, pode andar do lado. Na frente ele não pode andar. Às vezes eles anda, mas não pode. É proibido. Porque na, na época que eu comecei a cantar foi isso, se o palhaço ficasse para fora, o, o bicho pegava o palhaço. O saci batia nele. Então o palhaço fica sempre do lado da bandeira, porque ele faz a figura do mal na folia de reis, né, então tem que ficar protegido, e existe caso né, que colegas já levaram o corsa mesmo do inimigo, é sério, não é brincadeira, porque eles afastaram da madeira. O remate é uma celebração interna dos foliões, eles pegam aquele dinheiro que eles recolheram, tudo aquilo, e vão fazer uma festa meio que particular, tá? Então chama-se remate da folia. Ali é o encerramento total, aí encerra o ano. Não tem uma data fixa. Hoje nós estamos para fazer o nosso encerramento, a nossa jornada. This tá Arraial do Cabo, é um show de cultura nessa noite. esse momento que escuta o que esse humilde velho está falando com oh, o céu com nós que cada dia nos dá hoje na cantoria de reis nas noites em Lua Aradas, meu peito bateu forte, a dor de uma grande paixão quem invadiu os meus versos, me dando uma inspiração. Nessa hora veio dormir em um recanto da sala e o anjo Gabriel em sonho ele apareceu. Isso não deixe Maria. É saber que hoje é a festa do rei, tudo que a bandeira tirou a gente gasta hoje para o pessoal comer e beber. <Susos> As pessoas gostava mesmo, né? Todo mundo tinha fé, né? Todo mundo tinha fé. Então é o seguinte, ninguém corria atrás de ninguém. E hoje em dia a pessoa precisa estar ali, estar aqui. Né? Você vê como a gente conseguiu uma condição para a gente sair, um sacrifício. Entendeu? Tá é difícil. Mas a gente sai, não é Por isso que a gente vai parar. Eu, por exemplo, montei a colinha, mas ela canta muito pouco no Rael. Ela canta muito pouco em Cabo Frio. Por quê? As casas não recebem mais a gente. Eu acho que exige dois fatores. Eu já vou botar a religião evangélica. Eles não têm cultura, a cultura deles é a religião deles. E a nossa religião é diferente. Nós somos católicos, postólicos romano, romanos, e nós temos a nossa cultura. Não estamos para tomar o espaço de ninguém. Agora nós temos a nossa cultura. Nós temos a cultura nossa. E essa cultura nossa nós não queremos deixar morrer. Porque se nós não trabalharmos em cima disso, é o que eu levei a conhecimento ao prefeito da nossa cidade. Temos que ter o apoio popular, porque sem o apoio da, da, do, do governo municipais, estaduais e, e, e coisas, nós não podemos tocar a vida para frente. Nós tocamos na marra, mesmo. Porque não tem cantador, porque os cantadores que, que entendem, um uns não querem, outros não querem compromisso e outros morreram, faleceu, né? E não está mais aí para ajudar a gente que era, na época que nem você está falando, do Sebastião Margarida, do Salvador, do Alvarenga, o, o Vitorino, que era o Dão, é, o Sebastião, que era meu irmão, entendeu? Quer dizer, tudo que entendia de Folha de Reis, sabe o que é folia de Reis, sabe o regulamento de folia de Reis. Estão fazendo muito pouco, a gente vê reclamações em milhares de cidades que a gente viaja aí, a gente vê reclamações de, das, dos políticos não ceder um ônibus, dos políticos não ajudar na festa, dos políticos não querer ajudar a comprar o um instrumento. Então, isso aí, o político, as autoridades lá de cima têm que olhar essa parte. Porque se olhar essa parte, a cultura vai acabar e não tem jeito. Porque a gente não tem como desembolsar para manter. Eu acho que falta a, a, o prefeito o, o, ajudar a gente, porque é difícil você vestir um folião comprar roupa, comprar calçado, é, se ele fuma, você dá o um cigarro a ele, por exemplo, você transportar ele, que é difícil, entendeu? É, eu acho que se tivesse o apoio da prefeitura, não era tão difícil. Se Deus quiser, essa folia não vai parar. Vamos seguir, que o final do meu pai, quando faleceu, ele pediu mesmo para não deixar a nossa polia parar. Então nós estamos aí com nossos irmãos, meus sobrinhos, tudo junto aí para não deixar a folia parar. Então, infelizmente, eu peço a Deus que continua. Eu vou fazer 70 anos. Lá, se ele esse o ano que vem, eu estou com saúde para mim, mim. Esse é outro erro que se tem. Né? Há muita gente pensa assim, ah, mas tá, o folclore está acabando. Isso é um erro. Porque desde que foi criada a palavra folclore, por William John Thomas, já havia essa preocupação. Ele achava que aquelas cerimônias, né, aquelas lendas estavam se perdendo. E a prova é que até hoje você tem isso, então não é por aí. Então, mas há essa preocupação. E a folia de reis, você ter uma ideia, no Rio de Janeiro você tem 300 folias de reis. Então, está na cara que isso não está se perdendo. A Cabo Frio só aumenta o número de folias de reis, não diminui. Se a gente pensar, ela começou com uma folia na década de 60 e hoje você tem três, quatro folias. Você tem três em Cabo Frio, você tem, no Arraial, você tem mais uma. Até os pais, se eles tivessem um pouco de confiança na gente, deixe os jovens acompanhar a gente, deixe os jovens se entregar junto à nossa equipe, que nós vão, o que que nós vamos fazer com os jovens? Nós vamos ensinar a eles aquilo que nós aprendemos com nossos avós, com nossos pais. Nós vamos ensinar para esses jovens, porque senão um dia vai acabar. Um dia que eu for embora, o Desci, o Tião, não tiver mais aqui, vai acabar, cara. Vai acabar porque não tem jovem para hoje. Eu tenho dois jovens, Eu tenho um menino com nove anos que representa toda a criança tal chamar E tem o Gabriel, que é o irmão, que é bisneto. É triste. Fica a tristeza, né, pra gente. Mas eu creio que não acaba, não. Acaba aqui, mas nasce em outro lugar. <música>